O Nossa Língua Portuguesa está começando agora. Você sabe o que é um jingle, o que é um spot? Nós vamos conversar sobre isso e sobre outras coisas com o compositor e publicitário Thomas Roth. Daqui a pouquinho. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, nossa língua, nossa nossa nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, língua, nossa, língua, nossa, nossa, nossa língua nós nossa língua portuguesa nossa língua <inundi> portuguesa <-ze> nossa língua nós nossa a Nossa Língua Portuguesa recebe o publicitário e compositor Thomas Rotti. E é claro que a gente, num programa sobre língua portuguesa, a gente anuncia aqui spot, jingle. E já de cara eu queria que você explicasse ao telespectador qual é a diferença entre jingle e spot e por que esses termos. É, na verdade, é, como a gente estava comentando, até é engraçado num programa voltado essencialmente para nossa língua... É, a gente falar em jingles, spots, target que na verdade são termos muito utilizados em publicidade, a publicidade realmente se utiliza até hoje desses termos, são termos é, ingleses e que na verdade designam cada peça no caso jingle é a musiquinha cantada, né? que pode ser usada tanto no rádio como em televisão então é aquela a musiquinha, como as pessoas dizem aquela musiquinha cantada, e o spot é basicamente o texto falado ou, uh, eventualmente, um sketch armado entre atores. E aí, cara, tudo bom, tudo bem? Pô, que roupa bacana, onde você comprou? Mas, enfim, é um texto, não é uma música. Então, vamos dizer, a grosso modo, seria isso. O spot é a peça falada e o jingle é a mensagem cantada. E o slogan? Que todo mundo acho que sabe o que é, mas não custa lembrar. É, o slogan, na verdade, seria, vamos dizer, a, a frase-chave ou a, a, a, a frase que de fato define o espírito da empresa. Ah, então, por exemplo, nós temos uma gravadora, Lua Discos, o slogan da Lua Discos é Lua Discos, a alma do artista. Então, porque o <risos> nosso objetivo é exatamente trabalhar com a alma do artista. Aí, Thomas, nós entramos num território importantíssimo da publicidade e paralelamente também, para quem mexe com todo tipo de texto, que é a necessidade de síntese. A publicidade tem um limite brutal chamado tempo, 30 segundos, 45, 15, depende do comercial, mas a média é 30, né? O, o comercial padrão é 30 segundos, né? Exatamente. No Brasil, é, se estabelecendo esses formatos, que são módulos multiplicativos de 15, 15 30, 45, 60, mas realmente o formato padrão é o formato de 30 segundos. E é, desde o meu tempo de faculdade, né, questionava muito. Mas Aliás, que fazer. faculdade que você fez? Eu fiz a Faculdade de Comunicação Social a Embi. Sim. E, na verdade, naquela época, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, tinha aquela coisa da patrulha. Você vai fazer publicidade, propaganda, é uma coisa que vai servir a sociedade de consumo, a sociedade capitalista, todo aquele discurso. É. E eu via a publicidade, na verdade, como um desafio, desafio de criação, mais do que qualquer outro discurso. E é exatamente isso, quer dizer, é como você conseguir botar em 30 segundos um... Um monte de informações, que são aí o chamado briefing, mais uma palavra. O que, que é briefing? <risos> o briefing é aquele conjunto de informações que você usa para poder fazer a letra. São informações que vêm do cliente ou da agência e que exatamente você se utiliza para criar a mensagem. Então são as coisas básicas o que, que nós podemos falar, o que, que nós não podemos falar, porque eventualmente o concorrente está falando, o que, que deve ser dito, o, quais são os atributos do produto, as qualidades do produto, qual é o público a que se destina, então tem uma linguagem específica, né? Então o briefing é exatamente esse conjunto de informações. E é realmente um desafio você conseguir botar em 30 segundos, é, muitas vezes coisas que são bastante complexas. Aí eu me permito, se você me permitir lembrar rapidamente... O primeiro dingo, o primeiro dingo a gente nunca esquece, é. parafraseando a frase famosa é. de uma campanha sutiã da W, né? É. Então o primeiro dingo a gente nunca esquece. E no primeiro dingo da minha vida, eu tinha que fazer um dingo para um formicida e entre outras coisas, era assim, é, chamava-se Acemirex Microgranulado. Ô oh, louco, Acemirex? Acemirex Microgranulado. Segunda coisa fundamental, tinha que se falar que era um formicida tipo especial, porque existiam outros tipos de formicida. Depois tinha que falar o slogan da campanha, que era não mate formigas, mate o formigueiro. Ah. Depois tinha uma quarta informação que não me recordo, mas enfim, isso tinha que estar contido dentro de uma espaninha gostosa, não é simplesmente você chegar e botar isso de uma forma musical, e fim Então, como isso era voltado para o agricultor, é, particularmente da região sul, eu fiz então uma valsinha rancheira, eu não vou lembrar para tocar, mas eu vou lembrar para cantar, que era isso aqui. De manhã cedo, quando o galo canta, João se levanta e olha a plantação. Hoje é um lindo campo sem formiga, pois o formicida foi a solução. A Semirex microgranulado, um formicida tipo especial. Não perca tempo, não mate formigas, mate o formigueiro, como fez João. A Semirex lhe dá mais dinheiro, é pro ano inteiro a sua proteção. É, é isso. Esse foi o meu primeiro dia. Imaginar que a Semirex microgranulado fosse virar música é o fim, Sim, né? É. mas esses são os desafios que todo jinglista, todo homem que trabalha com som publicitário tem. Você não tem como escolher o nome do produto, é. o nome do cliente. E muitas vezes a gente se vê realmente situações bastante complicadas, principalmente quando você tem clientes com nomes estrangeiros, nomes importados aí que realmente muitas vezes dificultam bastante. Bom, guardando as devidas proporções, a tarefa de um publicitário não é muito diferente guardando as devidas proporções da tarefa de um vestibulando que precisa fazer uma redação a partir de um tema que ele não escolheu, que lhe foi dado ou até que lhe foi imposto. Com certeza. Quer dizer, aí é preciso ter uma tesoura bem afiada para cortar as gorduras, cortar as sobras e, e, e, e ficar preso aquilo que é... Essencial, aquilo que é exatamente. fundamental. Né? É, porque inclusive, quer dizer, entre outras coisas, além do briefing, quer dizer, desse conjunto de informações que você tem, publicidade tem uma coisa assim: às vezes as pessoas é, têm uma imagem de que é uma coisa aleatória, de que você estava ali sentado na varanda, e de repente, ah, pintou uma ideia. Não é? E não é assim. Quer dizer, além de tudo, você tem exatamente qual é o veículo onde isso vai é. ser usado. Então se é uma rádio FM, se é uma rádio AM, se é uma rádio mais elitista, se é uma rádio mais popular, se é... Quer dizer, o público, o target, que é outra palavra que, que é a gente target? usa muito, o target exatamente é o público-alvo. É. A quem se destina a mensagem? Né? Ah. Então, é, é evidente que dependendo do público a quem se destina, você usa um tipo de linguagem, um tipo de palavra. Então, se é para uma, uma galera da garotada, você usa uma coisa que seja coerente com a galera, com a garotada. É, dependendo do que for, ao contrário, depende de você está vendendo um carro sofisticadíssimo, que é para uma elite, para um público mais reduzido, intelectualmente, socialmente, mais, de um padrão mais elevado. E é evidente que as linguagens são diferentes. Isso também norteia a, a linguagem que você vai utilizar na comunicação por falar nisso, acho que está na hora de mostrar uma matéria que tem tudo a ver com o que você está dizendo, a matéria que o nosso Capelli fez sobre isso. Vamos ver o depoimento de algumas pessoas a respeito. Vamos lá. Propaganda... ...muito cuidado. A música das propagandas pode ser chamada de jingle ou trilha. Há empresas especializadas na composição dessas peças. Quando você tem um, um briefing muito fechado já, quando você já tem um produto, olha, você tem que falar que o produto é isso, que o produto é aquilo, que está à venda em tal lugar e que é voltado para tal público, você não tem muito como fugir. Você tem que adequar aquele monte de informação, aquela bula de remédio dentro de uma música. E geralmente as pessoas acham que ah, é mais fácil assim, porque já tá, você já tem o que falar. Mas é mais difícil. Quando você está livre, a coisa flui muito melhor. Mas tem que ser o mais coloquial, o mais uh, popular mesmo, como você disse, possível. É o que o pessoal fala na rua. A gente segue o que uh, o povo fala. Se tem mil gírias uh, acontecendo com a moçada, a gente tem que escrever e usar aquelas gírias às vezes a gente tem que pesquisar mesmo, ir atrás disso, porque a gente é difícil acompanhar isso sempre. Nas agências de propaganda, os redatores são profissionais que têm muita responsabilidade. É deles a missão de traduzir um produto em ideia e a ideia em palavras. E poucas palavras se possível. É o chamado slogan, uma frase que traduz as vantagens e o conceito daquilo que está sendo vendido o redator ele tem a função de criar título, né? Texto, escrever os textos também dos anúncios, criar roteiros para comercial e criar também spots de rádio. Se você vai fazer um anúncio para compo... por exemplo, a gente já tem muita coisa de internet, né? Tem que ter uma linguagem mais elaborada, né? Específica. Agora, português correto sempre vai bem, obrigado, né? Eu, eu sou diretora de criação lá da unidade de varejo e eu olho muito texto e tal e acho que por mais coloquial, solto, criativo, tem que ser escrito de maneira correta. Eu gosto muito de fazer slogan, primeiro. Eu gosto de trabalhar com uma linguagem bem sintética. Sempre gostei. Eu acho importante que a pessoa saiba ler e escrever, né? Que tenha o um mínimo de cultura literária, né? Pelo menos é a minha formação então, tendo a valorizá-la, né? Eu acho que. E como é que está o mercado nesse aspecto? A garotada que chega aí para o meio está lendo, não está? Tem informação, não tem? Como é que está isso? É, na verdade, quer dizer, o publicitário, de uma forma geral, eu acho que não só publicitário, quer dizer, hoje em dia. As pessoas têm acesso a todo tipo de comunicação, as, as, os meios de informação e de comunicação estão realmente invadindo, se é que se pode dizer assim, a, a, a vida das pessoas, a casa das pessoas e, na verdade, a, a comunicação... A, as... Está tudo realmente ao alcance da mão das pessoas e, na verdade, na contramão, se torna obrigatório que as pessoas estejam, de fato, eh, participando, conhecendo, pesquisando, lendo, assistindo a filmes, a, assistindo a shows, quer dizer, as coisas estão caminhando com muita velocidade. Então, para o publicitário, em particular, que tem que exatamente falar a linguagem de quem está do outro lado, você, no mínimo, no mínimo, tem que estar a par daquilo que as outras pessoas do lado de lá estão vendo, sabendo, conhecendo, isso é o mínimo. Isso quando você não tem que estar tá à frente, porque a bem da verdade, a publicidade procura antecipar os modismos, procura, na verdade, criar a moda, criar a onda, mas sem, sem sombra de dúvida, o, o, que, o que o Alan e a Renata falaram é absolutamente a expressão da verdade. Bom, o pessoal em casa está te vendo aí com o violão na mão, você já... Fez um Tlan só naquela propaganda do Acemirex, assim? isso, gravei o nome, Acemirex. Isso. Mas agora a gente quer falar com o Thomas Roth, compositor popular, de qualidade, você fez muitos trabalhos importantes. E quero começar por uma canção que é importantíssima na sua vida, que eu não sabia que você tinha feito lá na década de 60. Né? Conta é, pra foi, gente. Foi no final dos anos 60, eu era muito jovemzinho, mas enfim, no final dos anos 60, é, obviamente vivendo aquele sonho, o sonho hippie, o sonho de mudar o mundo, que na verdade continua acompanhando a todos nós até hoje, eu não perdi esse sonho, não, muito pelo contrário, mas era uma época onde a gente exatamente falava muito dessa busca de um mundo melhor, do mundo enfim, utópico, porque era aquilo que a gente sonhava. E eu fiz então essa música chamada Quero é, no final dos anos 60 é, e depois tive a felicidade de ter essa música gravada pela Elise né, que era... Quero ver <risos> não, não, não, longe. Ah, a gente devia ir longe mesmo O tempo é lamentavelmente implacável é, Agora, ô, ô, ô, Thomas, interessante uma coisa aí Essa música foi feita antes de Casa no Campo essa Elis... música foi feita antes de Casa no Campo. É, Elis gravou em 72, Casa no Campo, música do Tavito e do Zé Rodrigues. Isso, dos meu, meu, meus queridos amigos Tavito e Zé Rodrigues. É, brilhantes compositores. O Zé Rodrigues, um, além de tudo, também publicitário Parceiro e... Parceiro de dinheiro. Factótum, né? Exatamente. Ele faz de tudo. Já esteve aqui, por sinal. Essa linguagem está viva, porque... Tá é, na verdade, quer dizer, provavelmente, eu nunca perguntei isso para o Zé quando ele fez essa música, mas seguramente foi nessa época, dos anos, final dos anos 60, porque era o sonho de uma geração e a gente expressava isso em música. Infelizmente, uh, os espaços hoje não permitem que se tenha, vamos dizer, se existe muita gente fazendo, muita garotada que está chegando aí hoje, no meio dessa violência, no meio dessa falta de perspectiva profissional, política, social... E que com certeza tem isso expressado em suas músicas, mas de repente não tem espaço, porque infelizmente a mídia, vamos dizer, a grande mídia da área da música, não acaba eventualmente abrindo espaço para esse tipo de música hoje. Né? Infelizmente no Brasil as coisas são muito pela moda do momento. Por falar nesse é. sonho, esse seu sonho continue agora materializado, duro falar essa palavra é. em televisão, numa gravadora, na, na gravadora Lua que você tem, né? Isso. É só sua? É, é, na verdade, é minha entre aspas. Na verdade, eu estou procurando fazer uma reunião, eu comecei sozinho, mas uh, com amigos, parceiros de trabalho, que são produtores, estão ajudando a viabilizar isso, os arranjadores... E, na verdade, a ideia é fazer uma gravadora diferente. Na verdade, Pascal, a, a, a ideia é a gente poder abrir um espaço para que os artistas possam, de fato, desenvolver as suas músicas, o seu disco, o seu trabalho, da forma como eles conceberam. Sem preocupação... É, se Comercial. Isso, exatamente. É. Se isso é radiofônico ou não é radiofônico, até temos trabalhos que são... Super dançantes, como o trabalho do Lupa, o trabalho do Rod Hanna. Eu trouxe até os discos Sim. aqui para você. Vamos mostrar. Então aqui, opa. Está aqui os quatro discos. Tem vários outros discos que estão saindo. E como eu estava dizendo, o slogan da Lua Discos é Lua Discos, a alma do artista. Então, o que a gente procura apenas é, é poder dar um dá um, um auxílio do que tange a parte de produção, dá exatamente o apoio uh, para que o artista possa, de fato, desenvolver o disco como ele imagina. Não preocupado com fórmulas, armações, jabás, a gente não tem nem condição de fazer isso. Mas sim criar um celeiro e criar um espaço onde a gente possa, uh, de fato, desenvolver as coisas com verdade seja seja, seja qual, qual for a verdade do artista, mas onde as pessoas possam desenvolver o seu potencial da forma como imaginaram. Eu acredito que as pessoas hoje estão, é, de fato, carentes. A gente conversando com um por um, você percebe que as pessoas estão um pouco cansadas de serem bombardeadas com aquele mesmo grupo de pagode, aquele mesmo grupo de axé, que muitas vezes é de uma qualidade fantástica, mas acaba sendo até massificado e, e, e, pelo, e, e pelo sistema né? todo. E sacrificado, e as pessoas acabam não tendo, o grande público acaba não tendo acesso a outras informações musicais. Muitos compositores entraram para a publicidade, já na década de 60, quando os mutantes apareceram naquele histórico comercial da Shell, né, foram bombardeados, por quê? preconceito, é música menor, é, é, é atividade artística menor. Como é que você vê isso? O que, que você tem a dizer sobre isso? É, na verdade, assim, eu não gosto de entrar no mérito desse tipo de discussão, porque aí a gente pode ir longe, todas as profissões têm aí o seu lado perverso, negativo, positivo. Eu não entro no mérito dessa questão. Eu encaro, como disse, como um desafio. É, o preconceito acho que é um dos maiores problemas. Eu acho que o, o preconceito é sinônimo de ignorância, ignorância a gente sabe o risco que tem. É, quando a gente não conhece de fato essa ou aquela profissão, às vezes a gente pode fazer uma, uma imagem errônea. Infelizmente a gente não pode ser é, unanimidade e satisfazer a todo mundo, você tem que satisfazer a você. É, mesmo. mas não. Eu, eu acho que não viu, Tomás, que não é, porque muitas e muitas canções, os jingles no caso, Ficaram para a história da música brasileira aí, são Sim. trabalhos de qualidade e você certamente está nesse time aí. Imagina, obrigado. Obrigado eu a você. Poxa, eu agradeço muito, é uma honra, eu realmente assisto o programa muitas vezes, sou fã do seu trabalho e o seu programa é fundamental porque traz de uma forma gostosa, bem-humorada, inteligente, um pouquinho da nossa língua e é fundamental que a gente não esqueça... Isso, acho muito importante. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. década de 70, Caetano Veloso escreveu um hino, um verdadeiro hino para a cidade de São Paulo. A música se chama Sampa, Sampa, São Paulo, no caso. A letra diz, a letra diz, preste atenção, um trechinho muito importante, uma frase que deixa muita gente em dúvida, depois eu comento com você. Vamos lá. Dizer essa frase: e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Note que é preciso levar em conta o contexto para ficar mais fácil a interpretação da frase. Não é? A letra começa dizendo que, quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta das tuas esquinas. A dura poesia concreta tem dois sentidos. Um é o básico, é o literal. A poesia concreta, o tamanho de São Paulo, o volume de concreto, os edifícios todos, as construções todas, tudo isso impressiona quem vem de fora, sobretudo se vem de um centro menor, de uma cidade menor, né? mas há também por trás disso uma outra ideia, a ideia do concretismo, arte concretista, poesia concreta feita principalmente em São Paulo pelos irmãos Campos, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, e por Décio Pinhatari, três fundadores dessa estética concretista. A estética concretista que se fundamenta na, não só no sentido da palavra, mas também no aspecto visual, no aspecto sonoro, na montagem do texto como um elemento arquitetônico. Tudo isso deixou Caetano Veloso, entre aspas, inspirado não é? Então ele fala aí de uma revolução que acontece na vida dele com a chegada a São Paulo. Depois ele diz lá pelas tantas, é, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, ou seja, não me identifiquei, não me vi na coisa, não me identifiquei. Primeira reação como bom mortal, chamei de mau gosto que via é normal no ser humano isso. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso, a lenda, você conhece, né? Narciso se achava lindíssimo e um dia, encantado com a própria imagem refletida nas águas do lado, debruçou-se para ver de perto e quis chegar mais perto e quis chegar mais perto e caiu. Caiu no lago e morreu afogado. Né? Daí vem o adjetivo narcisista, aquele que se acha o belo dos belos, o máximo dos máximos. Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso acha feio aquilo em que não se vê, aquilo em que não pode se ver. Tudo isso para explicar por que a frase é e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Porque esse A de a mente tem acento grave, acento indicador de crase. Por quê? Porque não é a mente que apavora, a mente não funciona como sujeito aí. É o que ainda não é mesmo velho, ou seja, o que é novo, é isso que apavora a mente nós temos medo do novo é isso que a letra diz o tempo todo até então até essa parte não é o contato com o novo o contato com a novidade cultural como nós temos medo do novo o ser humano tem medo do novo a mente fica apavorada com tudo que ainda não é velho com tudo que ainda é novo moral da história como caetano inverteu a frase colocou a mente no começo para que a mente não fosse entendida como sujeito, ou seja, para que ela não funcionasse como elemento que apavora, porque não é ela que apavora, é o que ainda não é, mesmo velho, que apavora. A mente, esse A recebeu o acento indicador de crase para não funcionar como sujeito, para funcionar como complemento do verbo apavorar, complemento invertido. A ordem direta seria o que ainda não é mesmo velho apavora a mente, e aí não seria preciso o acento grave no A. Na ordem inversa, a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, esse A recebe acento grave para que a mente funcione como complemento do verbo apavorar, você quer o um nome técnico? Eu dou. Objeto direto preposicionado. É o de menos. O de mais é entender o que significa a frase e entendê-la no contexto. E espero que tenha ficado claro para você. É isso. E lá vem ela, de novo, nossa querida e velha amiga ou inimiga, ortografia, não é? Já disse aqui, não me canso de repetir, que atire a primeira pedra aquele que... Pois bem, tudo isso para dizer que ninguém deve ser crucificado por errar a grafia de uma determinada palavra. Eu já disse aqui várias vezes que é comum que acertemos a grafia das palavras mais usadas e é comum que tenhamos dificuldade ao grafar palavras que não se usam toda hora, que não se usam o tempo todo. Também é comum a dúvida quando certas terminações nos traem. Por exemplo, ambicioso que vem de ambição, ambicioso se escreve com C, C-cioso, S no final, claro, na última sílaba, é lógico, né? Tendencioso que vem de tendência, também se escreve com C, tendencioso, né? E por aí vai, malicioso que vem de malícia, malícia com C, malicioso com C. E tantas outras palavras da língua que terminam em cioso, se escrevem com C, não é? É, aí nós, talvez influenciados por isso, temos vontade de escrever pretencioso também com C, como eu vi outro dia né, num jornal é, e como já vi várias vezes. Por que será que as pessoas escrevem pretencioso com C? Certamente porque são levadas a confundir o caso de pretencioso pela tendência. A maioria das palavras que terminam em cioso tem C, né? mas pretencioso vem de pretensão. E pretensão se escreve com S. Se pretensão se escreve com S, pretensioso se escreve com S também. Então cuidado para não uh, cair nessa pequena armadilha aí do sistema gráfico. Não confunda ambicioso com C, tendencioso com C, malicioso com C, pernicioso com C, mas pretencioso com C.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 nossa língua, nossa língua, nossa Nossa língua, nós, nossa língua.